É, é. E aí povo, negócio é o seguinte Perguntaram uma parada aí Pro Tranquinha resolver responder Bom, banalização terapêutica Pronto Pra mim a terapêutica já é uma merda Não precisava existir Se o mundo fosse doente Se o mundo aliás, se o mundo não fosse doente Não precisava de terapêutica Não precisava de terapeuta não precisava de seres num papel de papai e mamãe Dando validação ou não validação para outros seres serem crianças O que acontece é que vivemos numa sociedade onde as crianças são adultas E os adultos são crianças Claramente há uma inversão de papéis e essa inversão de papéis influencia totalmente a interação dos seres humanos Essa inversão de papéis é uma merda o terapeuta fica aí nessa uh, brincadeira de ser um mediador entre a criança que o ser é e o adulto que o ser não quer ser. Esse mediador informa um cenário quando é de fato um terapeuta bom. Terapeuta seja holístico, seja psicólogo, seja o raio que o parta, é tudo uma bosta. Eu tenho fé que o mundo fique melhor não precise de terapia, mas enquanto precisa, não importa a opinião, não importa a visão, não importa o como se apresenta. O que importa é o intuito, que é favorecer uma interpretação e uma socialização, através de um processo autônomo de percepção e autoobservação, julgamentos, percepção do ambiente, favora um, um, uma análise favorável, com prioridades pessoais, agência, escolha, qualquer tipo de ideia de banalização, é só uma alusão a percepções e problemas de insegurança, ou por parte do terapeuta, ou por parte do crítico, e se o crítico faz o papel do crítico em criticar, e o terapeuta se dói, o terapeuta precisa se analisar, mas o mesmo precisa de terapia bom, só acho essa aí é real qualquer dúvida pode perguntar aí. esse é o um novo modelo de perguntas e respostas com mais direção, o menino tá mais soltinho dá pra gente dar real e trazer com clareza e finalidade transparência com um teor de generalização uma certa sagacidade mas sempre através da trialidade favorecendo uma opinião que tem como intuito, objetivo, transcender as percepções e formar um cenário para uma possível mudança, através da escolha, percepção, interpretação, opinião e liberdade. Vejo na bunda eu, seus otários, opa desculpe, muita paz, amor, muita tranquilidade, muita reflexão e love, muito love na vida de vocês. E deixem de ser otários, cuidem da própria vida, opinem. Sejam seres ativos no que diz respeito à opinião social, pois a opinião social traz, através da sociedade, um mundo melhor através da agência e democracia. Paz aí.